Deixa eu acionar aqui o nosso querido Rogério Tobias pra gente poder bater um papo aqui no programa Negócio Fechado. Produção, já, já aciona ele aí! Hoje nós vamos conversar aqui no programa para você que tá aí ligado com a gente, você que tá assistindo o nosso programa, você que nos acompanha, né? Mais uma vez, quero agradecer muito você pela sua audiência. E no programa de hoje, nós vamos falar de marketing e o mundo metaverso, né? Nessas questões aí de... de, de, de da meta, né, o Facebook, enfim, tanta coisa acontecendo, Aonde destrinchar um pouquinho esse negócio. Que raio de meta é essa? O que está que acontecendo? Que bicho de sete cabeças é esse? Então vamos conversar com um cara que manja muito, né? gente finíssima, faz um trabalho diferenciado, ajuda dezenas e dezenas de empresas, já ajudou dezenas e dezenas de empresas e continua ajudando né? a melhorar, melhorarem, né? vender mais, enfim... É, é, sair do ponto A para o ponto B, C, D Esse cara é diferenciado né? Professor universitário Faz um trabalho maravilhoso E é um colaborador aqui no programa Negócio Fechado A quem eu tenho o maior carinho do planeta né? Sem dúvida nenhuma Deixa eu chamar ele para cá para a gente poder Bater esse papo bacana no programa Negócio Fechado. Meu querido Rogério Tobias, professor, chega junto. Como é que o senhor está? Tudo bem por aí em Belo Horizonte? Bom dia, e Bom dia a todos. Tudo maravilhoso. O céu completamente azul. Hum. Sei. sim. O céu tá azul. Limpinho. Então. Uhum. O sol bonito, uma quinta-feira santa maravilhosa, uhum. feriado aqui no Brasil uhum. E é muito bom estar com vocês aí para poder bater esse papo aí de sempre, de toda quinta-feira É, Coisa boa, oh, mas ontem você ficou feliz, né? Empate, aquela coisa toda, né? Todo mundo falava que o, o América não ia aguentar o galo né? Gol interessante do Ademi ex-América O negócio ontem foi interessante, hein? Pro América principalmente, né? É, principalmente pro América, eu acho que ficou uma situação muito interessante hum. do ponto de vista de marketing, principalmente, ninguém ficou é, chateado, o Ademir fez o gol dele, a, o Atlético não perdeu, o América que ia, todo mundo tava dizendo, 84% dizia hum. que o América ia perder. É, eu fui é. lá, marquei, Ficou 10,000 que o ia ganhar. Mas o empate acho que deixou todo mundo feliz. Entendi. E agora o Galo segue o caminho dele, o América também, sem que um tenha que trombar com o outro. Isso foi, isso foi o melhor, eu acho, sinceramente, foi a melhor situação. É, foi bom, né? Um clássico na Libertadores, aquela coisa toda, pela primeira vez. Ah, foi bagulho. Um A1 tá bom, vai. Agora o Galo vai pra cima é, dos outros. Aí é. deixar um a um, né? Foi bom. Acho que uma, um A1 foi bom pra todo mundo, é. acho que não ficou ninguém infeliz, ficou todo mundo feliz. É, então tá de boa. Tá vendo como é que o olho dele brilha quando ele fala da América, gente? Ele tenta esconder aqui, mas não dá, tá vendo? Ai, ai, vamos que vamos. Professor, tá tudo bem, né? Tudo bem, graças a Deus. E aqui tem um feriado, quinta e sexta, né? Então hum. nós temos quatro dias. Eu acho que é importante as pessoas poderem fazer uma reflexão, como você disse aí no início do programa, fazer uma reflexão, fazer algumas orações. Eu acho que o mundo tá precisando, é, as pessoas se sentirem um pouco mais felizes, consigo mesmas, né? É. Bom, vamos entrar no nosso assunto aqui, que você falou hoje de, de mundo, você está falando de mundo aí, não sei o quê. O que, que é o mundo metaverso? Já vou chegar chegando aqui, né? Que bicho é esse? O que, que é metaverso? Isso é novo, isso é velho, isso é antigo, isso é... Enfim, isso é recente. Explica pra gente um pouquinho, professor. É, essa é uma questão interessante, é uma coisa que ainda vai chegar, não chegou ainda, uhum. mas é muito certo de chegar é uma espécie de continuidade da internet. Então, a gente, antes não tinha internet, veio a internet, todo mundo ficou boquiaberto, todo mundo ficou feliz, mas já a gente tem feito alguns estudos e no mundo inteiro o pessoal tem feito alguns estudos. Algumas empresas, e você até citou aí, né? algumas empresas têm é, sido as precursoras nisso aí. A Microsoft, as empresas... É, como, como a Facebook, que mudou de nome, passou a chamar Meta. Daí o metaverso, o metaverso, ele mudou de nome porque meta quer dizer objetivo e verso mundo, quer dizer, uma espécie de objetivo do mundo, de visão geral do mundo. Por isso que esse nome parece estranho, mas na verdade é muito simples. Ele é bíblico, inclusive, tá? Então o metaverso, ele tem essa característica é a continuidade, é a melhoria da internet, em que o homem vai ter maior, o ser humano vai ter maior facilidade de circulação, maior facilidade de, é, de ter uma vida de qualidade de vida melhor. Começa por aí essa questão, Freely, é, essa questão do metaverso. Né? Então, é, daqui a alguns anos, eu imagino três só, quatro anos, nós estaremos aí com algumas novidades muito importantes é, em termos de melhoria de qualidade de vida e no marketing, principalmente. Entendi. Agora, é, é, esse negócio de metaverso é uma daquelas coisas que vem para mudar o mundo antes e o depois, tipo o iPhone, por exemplo, é, sei lá, a internet que você citou, né? o computador, é, será uma dessas coisas? que ó Como é que a gente não, não, faz, não fez isso antes? Né? Então, em 2022, vem um negócio... E aí muda completo, é isso? É isso mesmo, é exatamente. Eu estava vendo, fazendo hum. esses estudos, que o primeiro telefone celular é, pesava 800 gramas e era um tijolo, né? Então a gente <risos> tem aí... <risos> era uma coisa... Eu peguei num dele, tá? É? Da Motorola. É, eu trabalhava numa empresa de telefonia. Ah. Então a gente foi um dos primeiros a pegar. Um negócio impressionante. E você vê hoje o que, que um celular faz é uma coisa de louco. Se você fosse naquela época e perguntasse, você acha que esse celular vai tirar foto, esse celular vai, vai fazer é, contato direto, rosto a rosto com as pessoas? Que isso? Não me fale loucura. É o que eu tenho ouvido muito quando a gente fala do metaverso. Hum. Né? Então, o metaverso hoje, ele, te dá, ele vai dar ao ser humano, provavelmente, uma qualidade de vida melhor. E aí que entra o marketing de maneira, assim... Bem avassaladora. Mas qual que é a relação entre marketing é, com o metaverso? Que você está falando aí que entra de forma avassaladora e tudo mais. É, o que, que acontece? O, o marketing, ele vai aproveitar essa, toda essa tecnologia. Não a pena hum. E inovação é outra. Tecnologia são as questões técnicas, literalmente. A inovação é quando ela passa a ajudar efetivamente a melhorar a vida das pessoas. Então, aí é que entra o marketing. Se o marketing utilizar a, a questão do metaverso, toda essa inovação para melhorar a vida dos clientes, facilitar a vida dos clientes, o marketing vai estar... Como o marketing utiliza hoje a internet para poder fazer as vendas por, por, pelo celular, pelo computador, e facilitou muito a vida das pessoas com o metaverso, vai facilitar mais ainda. Entendi. É, vamos aguardar esse negócio aí, né? Vamos, vamos, vamos aguardar. Agora, o metaverso, ele influencia outras áreas além do marketing também, ou vai ficar mais nessa questão do marketing? O que, que, você, o que você pode nos dizer? Olha, o, o metaverso, além do marketing, já está de olho, nós já estamos de olho aí nessa, nessa metodologia, nessa tecnologia, e ela, ela vai é, ajudar bastante na área de de medicina, por exemplo, o médico vai poder fotografar, fotografar, filmar uma pessoa e vai poder criar... Talvez valha a pena a gente reforçar um aspecto importante. Hum. O que é o metaverso? Vale a pena a gente lembrar? O que é o metaverso? É você criar um mundo em que você é, vai ter a situação, você vai poder estar em dois lugares ao mesmo tempo. Olha Como que coisa assim? impressionante. Como assim, professor? Você vai poder criar um avatar... Olha, isso é uma coisa que, quando a gente comenta, as pessoas acham muito estranho. Mas hum. nos próximos anos, isso já está. Quem está mexendo com isso? É o Zuckerberg, é o dono da... São essas grandes empresas. Então, o que, é que essas grandes empresas estão fazendo? A internet ela já está sendo considerada uma coisa... Poxa, é difícil falar, mas é ultrapassada. É. Porque... É. A... É, você acredita isso? Um conjunto de fatores, um conjunto de tecnologias vão ser unidas e vai criar para o homem, para o ser humano, situações uhum. em que você, por exemplo, vai estar... É, a criança, por exemplo, ela vai estar estudando na escola. Uhum. E a professora fala assim, bom vamos estudar hoje como é que funciona a cidade de Boston. Aí você vai colocar um óculos especial que já existe, uhum. já existe um óculos especial, e você passa a ter como se você tivesse um contato direto em Boston. Ah, vamos estudar o Rio Amazonas. Então, a criança que estiver estudando, ela não vai ver mais foto, ela não vai olhar mais para a internet. Ela vai colocar... Por enquanto, precisa do óculos, tá? Uhum. Ela vai colocar um óculos especial e vai se, é, se sentir como se estivesse é, nas margens do Rio Amazonas. Sim. Ela vai conhecer ali. Você quer conhecer Nova York? Você pode sair... Você, a criança pode se sentir colocando óculos na escola como se ela estivesse... É, viajando por cima de Nova York. Entendi. Então, o metaverso, ela nos permite é, uma espécie de... As reuniões de empresas, por exemplo. Você tem uma reunião marcada aí com o com um empresário, mas você não pode ir lá. Você vai colocar um óculos e você vai se sentir como se estivesse lá. Você vai pegar num produto. Você vai que ele estiver demonstrando. Você vai poder é, conversar com vários outros é, empresários que estarão lá... Também da, da mesma forma. E quando você tira o óculos, você volta para sua casa, aí onde você está, no seu escritório. Rapaz, então é uma cara. coisa que muita gente fala assim, Rogério, mas isso não vai existir. É igual quando hum. é, foi criar, o Ford criou o carro e os, os cocheiros fizeram uma greve, dizendo que, que maluquice é essa, que esse negócio de carro que anda sozinho, sem cavalo, como que um, alguma coisa pode andar sem que nós tenhamos três, quatro cavalos puxando. Então... <risos> <risos> são coisas assim parece muito futurístico né mas é uma realidade que já está aí pelo que você está dizendo com o metaverso né ela vai chegando devagar né uhum. vai aos poucos é, nós vamos ter. o que que acontece a internet foi chegando aos poucos né a gente tinha que Sim. esperar meia hora para poder ligar o sinal hoje você liga aí o seu computador ele já liga na hora você tem os Estados Unidos inteiro tem celular todo mundo conversando ao mesmo tempo está praticamente todos os Estados Unidos e o Brasil coberto pelo sinal. Futuramente, nós vamos estar cobertos pelo, por esse sinal de, de, chamado de metaverso. É uma espécie de um novo sinal, em que esse ladrão lá de Nova York, por exemplo, ele seria pego em 15 segundos. Porque você busca cada pessoa onde ela está. Então, quer dizer, é, um, é uma nova, é uma coisa difícil até da gente imaginar. Mas ela já está acontecendo, o pessoal... Da, da, do Facebook que mudou para Meta uhum. já está considerando é, por isso que ele mudou o nome de para Meta Metaverso porque ele já está investindo tudo que ele tem para poder é, conseguir atingir esse novo objetivo aí legal hein? muito interessante muito interessante eu me lembro aqui da tem muitas comparações do, do Simpsons pessoal que via esse... É os é o Sim, o, é Simpsons, não os é o Os Jetsons. Isso, é os Jetsons, eles mesmos, eles. Tem muita comparação lá atrás, lá, eu não sei de quanto começou esse, os episódios, 1980 e alguma coisa, eu não me lembro agora, 80, 90. Mas eles já tinham essas loucuras aí, né, de, de falar, de ver no, no telefone e tal, parecia um mundo distante. Hoje a gente vê a realidade, né, eu vejo várias comparações. Muito interessante isso, a gente fala agora, às vezes, muito distante. Para alguns, mas como você está dizendo, já tá, tá mais próximo do que nunca, né? Acho muito interessante. Você falando dessa questão de empresas, não sei o quê, que vai ter reunião, já tem alguma empresa com esse negócio, fazendo ou falando? Falando sim, mas já tem alguma empresa pensando nessa possibilidade? Como é que estão as coisas? Nossa, já tem sim. E é impressionante. Hum. Aí entra na área do marketing, entra hum. também na área hospitalar e entra na logística, né? Também, que o também do aula de logística. Eu já tenho comentado isso com o pessoal. O pessoal fica com o olho desse tamanho, né? Uhum. Por exemplo, o Carrefour. Uhum. Todo mundo conhece aí nos Estados Unidos. O Carrefour já está comprando uma área e já está fazendo uma série de testes em que a loja do Carrefour vai ser... Ela vai estar dentro desse ambiente coberto pelo sinal do metaverso. Oh. Então você, Freely, ou um dos nossos é, é, ouvintes aqui... Querem fazer uma compra, mas tá em dúvida sobre o cor, tamanho, uhum. se vale a pena. E também está sem saco, sem tempo para ir. O que, que você faz? Você vai colocar o óculos, você vai entrar dentro desse mundo do Carrefour. Uhum. Você vai escolher os produtos, vai, vai andar numa loja real. tá? E você vai ser atendido por um vendedor real. E você vai escolher os seus produtos, vai pagar e você... Vai tirar o óculos e daí a pouco está chegando o produto na sua casa. Caramba, mas desse jeito... É essa. uma coisa impressionante, ah, é impressionante, caramba. mas que já está sendo trabalhada por esses grandes monstros é, positivos da, da humanidade, que são esses empresários que estão investindo aí tudo da caramba. sua vida para essa, essa mudança que vai melhorar muito a qualidade de vida do ser humano. Caramba... Que é porque nos hospitais aí, o médico vai estar tá fazendo cirurgia daqui lá na China, por exemplo, né? E, e tem muito disso, nos, alguns hospitais, cirurgias, o médico não vai nem na sala de cirurgia, dependendo da cirurgia. Ele está numa sala operando pelo computador, mexendo aqui a coisa toda e tal, e câmera para tudo quanto é que é lado na pessoa, e ele está operando. Quer dizer, nós estamos aí em tempos maravilhosos. Tempos. Como é que eu posso dizer? Maravilhosos, né? A tecnologia é absurda, né? E cada vez mais. A gente vendo aí o mundo evoluir. Agora, a pergunta, como você está dizendo aí, você entra lá, na, né, vai lá, põe o um óculos, entra na loja, não sei o quê. Todos os sentidos do ser humano já são utilizados nesse ambiente de metaverso? Como é que vai ser esse negócio? É, ainda não, quer dizer, hum. a gente vai ter que ter muitas fases. Né? O metaverso ainda vai demorar alguns anos, mas você vai entrar nessa loja. Ah, outra, outra, outra empresa também que está utilizando isso é a Renner, aqui no Brasil. É? E a Walmart, é Walmart mesmo? também silenciosamente já está preparando, se preparando para essa nova realidade que vem no futuro. Ninguém precisa se preocupar, que ainda vai demorar um pouco, mas isso já está sendo trabalhado por grandes empresas, principalmente as empresas americanas, inclusive a Tesla e outras empresas. Eu gosto é... do Walmart, viu? Eu gosto do Walmart. Eu sou, um eu sou Walmart. apaixonado pelo Walmart. Quando eu vou, quando eu vou aí, eu é... não consigo. Primeira coisa que eu faço é passear no Walmart e ficar quase metade do... Minha esposa quase me mata. Ficar. Não, eu, eu, e agora os caras, os caras vendem de tudo lá agora, tá? Vende comida, vende é, coisa pra casa, fruta, legumes, tal, um negócio assim, né? Tá vendendo de tudo. Então tem um aqui próximo de casa que eu vou, já compro pão, já compro tudo. Um pãozão grande assim, ó, um dólar. É. Um dólar, gente, eu tô falando pra você, é bom o pão. Maravilhoso pão, vai lá e dá uma olhada. Esse dia eu vou no Eivan aqui ó, perto da minha casa. Tenho dois aqui próximos, né? Então, se você quer comprar um pão e experimentar, um dólar um pãozão desse tamanho, que geralmente em outros lugares é vendido aí a dois, três. E olha lá, experimenta. Eu gosto praticamente gosto. Então, o povo aqui em casa faz a festa, viu? Fecha aspas, já fiz o comercial do Walmart, tá? Depois o pessoal manda o cheque. Vai lá, professor. Os caras são muito bons, né? É a maior empresa de varejo do mundo, não é à toa. Eles vendem barato, eles têm uma lucratividade pequena, só que o giro de mercadoria deles os faz, os faz ser uma das maiores das maiores empresas do mundo e a maior empresa de varejo do mundo. Mas o que você tinha me perguntado era uhum. sobre os, os sentidos. Isso. Então, com o metaverso, a, a, o ser humano, a, o, o cliente vai poder entrar dentro de uma loja, vai poder tocar no produto, vai poder ver o produto, vai poder ver a cor, ler ali as, a composição do produto, etc. Uhum. Mas ele não pode cheirar o produto ainda. É... Não tem essa tecnologia. Nem no metaverso está previsto isso. Tem. Mas tem uma novidade, hum. já tem um outro grupo de estudos hum. preparando ondas cerebrais para que, que você sinta o cheiro. Como assim, professor? que isso? Você quer comprar uma pizza? Você vai ligar para a pizzaria e falar: pizzaria, quero, quero conhecer os, os, os aromas da pizza. Me mostra a pizza de ali. Você vai sentir o cheiro pelo, pelo por esse sistema de, de conversa, fechado. que não é telefone mais, um outro sistema de conversa. Aí você, ah, não, eu quero, eu quero sentir o cheiro de uma outra pizza. Ah, eu vou te mostrar a portuguesa. Ah, opa, esse cheiro tá ótimo. Eu tô vendo a pizza aqui como se tivesse na minha frente. Eu ah, quero calma. essa. Pode mandar trazer. Então quer dizer, é uma coisa muito interessante. Uma então, qualidade professor? de vida do sério. É, meu, vai é demais, hein? Aí eu não aguento. Minha cabeça já tá dando nó aqui já. Já tá tá bugando aqui já. Que loucura isso, hein? isso dá nó, esse, esse, esse tema, quando a gente tem apresentado esse tema, pessoas têm dado nó na cabeça. Hum. Porque é realmente uma, uma inovação da humanidade. Eu, aí eu venho o marketing e falo, olha, eu quero utilizar essa tecnologia de vocês como uma inovação do marketing, como uma inovação na logística. Eu vou te entregar com muito maior é, rapidez os produtos, porque eu vou ter um critério, um controle muito maior do estoque, que eu tenho na minha loja, então não vai mais o que a gente chama é, de ruptura, não vai ter, você vai chegar em qualquer loja e basicamente vai ter tudo o que você quer, cor, sabor, aroma, tudo que você quer. Então a melhoria, ela é maravilhosa, eu estou entusiasmado eu com tô isso. Eu estou vendo, aí. dá para ver a sua empolgação quando fala desse negócio aí, né? A gente, é, dá para ver os seus olhos brilharem, né? De, de empolgação, de ver o quanto esse negócio vai transformar o mundo, né? Como a gente de notar nesse bate-papo aqui. Sensacional, né? Deixa eu ver aqui, ó. O Sandro tá dizendo muito bom o papo, de... ó, o papo hoje, bem informativo, útil. Obrigado, professor. Ah, o Vitão tá dizendo muitos falam que era loucura usar um aparelho e ver e conversar com outra pessoa. Pois é, é. hoje, né? O Vitor foi perfeito nessa aí, que isso? Como é que pode? É. Então, claro que toda inovação, a gente está falando de inovação, uhum. toda inovação começa pela dúvida. Que isso? É, isso não vai acontecer? Aí é que motiva esses grandes empresários, os grandes pensadores a levar isso adiante. É, eu vejo muito disso, a gente vê na história do mundo, né, as transformações, eu falo até próprio do rádio, por exemplo, né? o rádio transformou muito, a gente fala, ah, o rádio vai acabar, é, pegando gancho nessa questão de transformação aqui que a gente está falando, eu não acho que o rádio vai acabar, quando surgiu o rádio lá atrás, o rádio era fortíssimo, né? aí veio a televisão, pum, acabou, já era o rádio, o que, que o rádio faz? Vai para o carro, você não pode ter televisão no carro. E aí o rádio ganha força novamente, né? Então assim, a gente vê sempre, agora com essas questões do streaming, o rádio vai acabar, não, aí começa a transmitir as coisas do streaming no rádio. Você tem sempre essa mutação, as coisas acontecendo. É um mundo, né? É extraordinário, essa, essa, essa capacidade de adaptar é extraordinária. Eu tô falando do rádio, mas eu tô dizendo aqui de forma geral, do mundo, do ser humano, das coisas que você tá falando aí, do metaverso. É impressionante, né? Muita criatividade. E por falar em criatividade... Como é que fica esse negócio no ambiente do metaverso? Olha, então o que vai acontecer? Então as pessoas vão ter muito mais opções, uhum. as pessoas vão ter maior facilidade de levar uma vida. O que, a gente vai, o que vai acontecer? Você vai, aquele sistema das pessoas é, circularem, terem que pegar o metrô, uhum. terem que pegar um carro e circularem, etc., vai reduzir, segundo alguns estudos, pelo menos em 50% a sua necessidade de circulação. O que, que vai acontecer? Hum. Você vai ficar com a sua filha, ah. você vai ficar com sua mãe, hum. você vai ver, você vai estudar um livro, hum. você vai é, fazer, participar de um churrasco, você vai fazer a sua comida. Eu perguntei isso para uma pessoa, ela falou, professor, o, o, o meu grande sonho é poder fazer comida em casa. É, sabe a coisa da... da, da da, ser cozinheiro, ser um, um especialista, uhum. então não tem tempo. Então eu gostaria de fazer isso. Eu faria isso, eu pegaria uma boa parte do meu tempo para fazer. Agora, cada pessoa vai ter aquilo que ela quer. Vai que, aquilo que ela, alguém, alguém vai querer ler, o outro vai querer visitar a mãe que já tem meses que ele não visita. Uhum. E aí vai, Então quer dizer, o ganho de tempo que o ser humano vai ter vai melhorar a qualidade de vida. Se você falasse isso há 30 anos atrás, sei lá, menos, 15 anos atrás, ah, que é isso, a nossa a tendência do ser humano é cada vez ficar é, trabalhando mais e mais, 12 horas de trabalho não vai dar tempo, vai dar sim, nós vamos voltar a recuperar e ter a nossa vida com mais tempo para a gente fazer o que a gente quer. Legal isso, hein, sensacional essa conversa de hoje, muito bacana, falando de marketing, um mundo metaverso, para você poder conhecer um pouco mais. Professor, qual é a frase do dia... Frase da semana, aliás, para encerrar esse bate-papo bacana aqui. É, é eu, quero, eu vou falar de, de inovação. A gente Maravilha. conversou hoje sobre inovação, né? E eu sempre tenho falado que transformação, que tecnologia é uma coisa, hum. se ela não virar inovação, ou seja, melhorar a vida das pessoas, não adianta a tecnologia. Então, a inovação tem essa característica. Então, a frase que eu escolhi foi o seguinte, cuidado com gente que não tem dúvida. Gente que não tem dúvida não é capaz de inovar, de reinventar. Não é capaz de fazer nada de outro modo. Gente que não tem dúvida só é capaz de repetir. Ah, profundo isso aí, hein, professor? É. É do Sérgio é. Cortella, que é até um brasileiro. O... E ele fala o seguinte. Cortella... Se você não foi. É um filósofo? É, é o filósofo. É o filósofo. Aquele é. de Pacudo que ah, fala. Sim. Eu, eu entre... gosto muito de algumas ideias dele. É. Entrevistei ele uma vez sem saber que ele era ele. Só pra... Ah, é? Só... Que bacana, que bacana. <risos> uma vez na, na, na 650, eu e a Patrícia. ela ah, hoje nós vamos entrevistar o, o Sérgio é, Portela. É, Portela né? eu Sérgio Portela, e... isso? É o Sérgio Portela. Aí conversamos, conversamos, conversamos mais de uma hora depois que eu fui saber que ele era ele. Ele tem um vozeirão, né? Ele tem um vozeirão. Não, sim, vamos sim. fazer isso e tal. Sim, sim. Ele é muito bom. Mas... O que ele está falando Toma. aqui é muito interessante, me deixou muito, marcou muito. Uhum. Gente que não tem dúvida, só é capaz de repetir. Nós, temos, nós vivemos cada vez com mais dúvidas. Uhum. A, o metaverso é uma dúvida. O que, que vem à frente é uma dúvida. E com essa dúvida é que faz os grandes empresários investirem. É que faz o marketing continuar sendo essa, essa área de atuação. Tão gostosa, tão maravilhosa. Dúvida, dúvida, dúvida. Certeza, a pessoa fica parada na sua vida e continua ali sentada. Hum. Senhoras e senhores, meu querido professor Rogério Tobias, aqui no programa Negócio Fechado, quero te agradecer aí mais uma vez pelo tempo, a disponibilidade, o carinho. Sensacional esse bate-papo de hoje, maravilhoso, falando um pouco do futuro, mas que já é presente, enfim, né um negócio maravilhoso que a gente, muitos não estão percebendo, mas já está acontecendo, né? E daqui a pouco muda a chave e já estamos em outro lugar, o ou patamar, vamos dizer assim. E a gente, às vezes, nem percebe, né? Então, assim, maravilhoso jogar luz em tudo isso. Eu agradeço demais pelo, pela passada aqui nesse programa mais uma vez, meu querido. Tamo junto, né? Tamo junto eu agradeço a você por mais essa oportunidade ao público, né? Que está aí com a gente. Obrigado por tudo. É empolgante tudo isso aí, dá para ver essa empolgação e fique à vontade para trazer mais coisas, caso queira, aí desse assunto aqui no programa, viu, professor? Oh, obrigado, vai ser um prazer muito grande, porque esse assunto é realmente vibrante e a gente fica buscando, né, que o ser humano seja cada vez mais feliz e a tecnologia, a inovação é o caminho. Ô, oh, oh, professor, antes de encerrar aqui, ó, só uma pergunta aqui do pessoal. É, o, o Osano está dizendo aqui, ó, estima, pergunta, estimativa de tempo para a conclusão dessas ideias até a prática? Sim, ainda tá, a coisa ainda está numa fase muito inicial. Por exemplo, a, uhum. a, a Meta, que é essa antiga Facebook, uhum. ela já está preparando uma loja digital, uma, uma loja dentro do metaverso, só para vender produtos que facilitam a, o convívio com o metaverso. É, não tem um tempo definido ainda, uhum. mas alguns autores, algum, alguns empresários já falam em 2025, 2026. Uau. Então não dá para prever, porque de repente alguma coisa sai tão rápido, tão rápida, uhum. que a gente de repente está convivendo com ela. Mas temos que ter essa paciência, porque vários estudos e muito investimento estão sendo feitos para que isso ocorra o mais rápido possível. Uhum. Eu acredito que em 25 nós já teremos muita coisa já ligada ao metaverso. Para uma loja estar dentro do metaverso, ela tem que investir. Então esse investimento começa com as grandes organizações, como o Walmart, por exemplo, o Carrefour, e depois vai chegar até na média e depois até na pequena empresa. Imaginem isso. O, o Rogério já está mais desconfiado aqui. ó. O Rogério Reis está dizendo, eu acho que vai afastar mais o ser humano um do outro. Temos estudos que a doença do século é a depressão. Será um ponto... Meta versus. E aí, professor, como é que se vira? Como é que responde aí essa essa questão ou essa dúvida? Não dá muito para falar e cravar nada. Mas o que, que você acha? É, tem muitas coisas interessantes, né? Você está andando de bicicleta sozinho. Ontem um aluno me perguntou, professor, eu moro sozinho uhum. e eu, eu ando de bicicleta, aquela aquela bicicleta de, de ginástica em casa, né? Uhum. É, e é, eu estava comentando com eles que você pode colocar óculos e se colocar no, num parque aí de Boston, no meio de pessoas. Então, a, o nível de suicídio, por exemplo, pode diminuir à medida que você pode se colocar, mesmo que, que, que não pessoalmente, mas você vai ver gente do seu lado, tá? você vai poder conversar com as pessoas. Uh, então, isso é uma coisa interessante. E outra coisa mais importante que o Rogério é, pode lembrar é o seguinte, você vai ter mais tempo, você vai circular menos pela, pela cidade de Boston. Você vai ter mais tempo. Aí você vai poder visitar sua mãe, você vai poder ficar mais tempo com seu filho. Hum. Então, essa é a... Agora, vão surgir... O marketing tem essa coisa maravilhosa. Vão surgir novas propostas. Porque já tem empresas pensando nisso que o Rogério muito bem, muito inteligentemente colocou, como eu posso fazer para que as pessoas não se sintam sozinhas utilizando o metaverso. Entendi. Entendi. Ou seja, já então, tem uma surgir preocupação. e né? vão soluções. Isso. A gente cria um problema e já vai criando as soluções junto. Entendi. Então ainda não tem, o problema não está definido, que é o metaverso, e já tem gente, eu já vi que tem empresas, já pensando como unir as pessoas, como não deixar as pessoas é, ficarem sozinhas. Entendi. Então já tem empresas trabalhando nisso, e isso pode ser a grande solução. Legal demais, né? Saber que as pessoas também já estão trabalhando nessas questões, né? De... Essa preocupação, ela é interessante, né? De, das pessoas não se sentirem ainda mais sozinhas, sozinhas, né? É, então Exato. vamos aguardar, muito bacana isso aí, viu, professor? Te agradeço aí, fica à vontade para trazer mais assuntos desse metaverso aí que mexe com o povo. O povo ficou aqui animado, aqui, excited, acompanhando essas notícias, informações de coisas que já estão acontecendo. Muito bacana, viu? Que bom, vamos, vamos conversar mais um pouquinho. A gente depois traz algumas outras facilidades que o metaverso vai criar. Uhum. Talvez seja interessante a gente conversar um pouco mais sobre isso, sim. Coisa boa. E se tiver algum vídeo, alguma coisa, manda para mim que a gente coloca aqui enquanto você fala para as pessoas poderem ver e acompanhar né? o que a gente está falando. Tamo junto. Oh, bacana. Tamo é junto. uma ótima oportunidade. Tem vídeo, sim. Senhoras e senhores, eu fico por aqui. Agradeço demais o seu carinho. Professor Rogério Tobias, mais uma vez... Muito obrigado, né? eu volto amanhã, se Deus quiser, com muito mais é, aqui no programa Negócio Fechado. Tenham todos aí uma ótima quinta-feira, Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Professor, obrigado, tamo junto. Eu que agradeço, um super abraço, tamo junto. Valeu, gente, tchau.